Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com mais um episódio de Dark Souls 3 Brincadeirinha, não tá... Essa... Esse episódio aqui não faz parte da série, então só ignora ele E hoje a gente tá aqui na área do Gael Que é um dos boys mais pica do jogo sendo Na minha opinião, o mais pica que tem Porque eu não de ver ele numa Zedit Então, tipo, essa aqui é a minha primeira vez lutando contra ele Tem esse mano aqui na frente Falando da chapéuzinho vermelho Haha, <risos> coisa <Capuzinho> vermelho <risos> Piada merda e se eu matar esse cara, velho, eu vou matar ele. Ah, é, foda é, Vamos lá pro boss. E tipo assim, mano, olha essa arena, velho. Que lugar maravilhoso, lindo. Mano, Dark Souls 3 é muito bonito, velho. Esse vídeo vai ser um maior paga-pau da From Software no meu canal, velho. Porque não é possível. Olha isso aqui, olha esse pôr do sol lindo, maravilhoso. Essas construçãozinhas. Pá, cadê ele? Eu acho que era para ele estar aqui, não era não? Ah tá, tem uma cinemática. E ali tá ele. Nossa, ah. chapeuzinho vermelho. <risos> ah, véio, eu, vou, eu vou usar isso agora de nome dele, na moral. Chapeuzinho vermelho. Parece que era pra esse capuz dele ser branco, velho. Meu Deus, ele falou o nome do jogo. Se liga no estilo do pai. Que isso, nossa. Puro Fashion Souls aquilo ali no fundo, velho. Não tem como, não. Lá vem. Caramba, assim já? Corta, corta do nada gameplay? Tá, beleza. Nossa. Mano, eu não faço ideia do moveset dele. Tipo, eu só vi a CD de Dark Souls com ele, velho. Ele parecia muito pica. Eu levei. Ele é de graça. Mano. Ele. Meu Deus! Ele lembra os obswatch, velho. Carregando a espada no chão assim. Que isso? Nossa. Toma. Nossa, que bosta. O dano que isso aqui dá, velho. Calma, El, calma, calma. Calma! Meu Deus do céu. Tá, esse aqui eu já peguei dele, esse, esse voinho dele. Que, que isso? Foi um stab? Sério, não? Sei lá. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mano. Olha esse moveset dele. Mano. Que, isso? que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caramba, mas já? Teve nem graça. Você já me matou? Não deu nem cinco minutos. E lá vamos nós de novo, morengo imbecil. Yey. Deixa eu buffar aqui, né? Energia? Calma aí, galera. Meu Deus. Calma lá, galera. Mano. Mas, tipo, falando da boys, a área dele... É muito grande, cara. Se for daquele castelinho até aqui. Cai aqui isso. Calma. Calma lá, mano. Oxi. Calma aí. Deixa eu me curar aqui. Deixa eu me curar. Posso? Não posso, não. Calma. Tá, tá, bosta Deixa eu me curar, deixa eu me curar Ai Pô, velho, deixa eu curar aqui Calma, aí, bora Bora, aí, tu Meu Deus, meu Deus Toma, toma Tá, meu Deus Mano, ele voa, velho O maluco voa, chapéuzinho vermelho Ele voadora, velho Que isso Ah, tá, meu Deus! Nossa, eu quase levei de novo. Quase na metade da vida. Mano, olha esse pulo que ele deu, velho. Ele atravessou o um negócio de um lado pro outro. Segunda fase? Já? Sim? Caramba. Mano, olha esse cara, velho. Nossa, eu lembro de ver essa cena no de Dark Souls, velho. Olha esse cara, velho. Olha esse que lindo, mano. Olha esses efeitos, olha esse... Olha esse cara, velho. Agora ele usou duas mãos pra pegar a espada. Vai ficar brabo. E é engraçado que ele é um simples humano, né, velho. Calma. Calma lá, véio. Calma lá, deixa eu, deixa eu me preparar, eu preparo, calma lá, Gael, calma, mano, isso vai é muito lindo, que é isso? Mano, olha isso, mano, os, os efeitos, meu Deus, nice graphics, bro, look at this game, nossa, nossa, ai, mano, agora eu entendo, isso aqui, isso aqui é o real antecessor, Elden Ring, ai. Que okay, isso, é o Matrix? Nossa, Liz, que lindo! Se a arma dele fizer isso, ia ser é muito pica. Mas acho que ela não faz, não. Isso aí é da capa dele, não né, da arma. Tá. Toma. Que isso? Meu Deus, como eu desuei disso. Ui. Beleza. Beleza. Ah. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ai, mano, olha isso. Ui, que negócio lindo. Meu morrendo. Então, galera, se você estiver gostando desse vídeo aqui, ele é especial. Então, tipo, não importa muito se você vai ver ele ou não, não essas paradas. Ele é, não é muito importante, tá ligado? Ele é, eu fiz porque eu queria lutar contra ele e gravar. E esse aqui é o meu save de, de treino. <risos> Era só pra eu treinar, velho. Eu acabei zerando o jogo sem querer. Ai! Calma lá! Posso falar? Deixa eu falar! Calma! Aê! Eu lembrei que na série eu tenho que derrotar o Name Skin. Só porque sim, mesmo ele sendo opcional. Nossa, quase que eu tô vendo. É o Nameless King e um outro humano lá, eles são opcional. E é muito engraçado, eu tava vendo como é que chegava neles. E é bem fácil. Eu vou parar de falar e eu vou para pra, pra parte que eu tiver nessa terceira fase lá dele. Cadê? Tamo aqui. Coloquei fogo na arminha, mas... Deixa eu usar a arminha aqui, calma lá, uh, Acho que eu vou botar alguma coisa na espada, vou botar isso aqui. Porque ele tava falando de escuridão, né? Então isso aqui deve ser a fraqueza dele. Calma lá, que isso? O dando eu monte de carioca, véi. Calma, Gael. Primeira vez que eu levei essa. Véio. Até porque a outra foi, foi na sorte. Calma lá, Gael. Calma lá. Calma. Ai. Ai. Calma, calma, calma, calma. Deixa eu me curar. Meu Deus, essa plástica na minha mão. Calma aí, deixa eu pegar isso aqui. Calma lá, tamo junto, amiguinho. Uh, toma. Meu Deus. Desviei de novo. Uau, ah, tá? Meu Deus. Tá, tá safe. Esse dano foi, foi menor. Ah, que isso, vai dar de carioca. Tá. Meu Deus. Uh, como eu disso? Como eu disso? Tá, ele vai chorar, a gente já... Tá, meu Deus. Meu Deus. Olha isso, que lindo, cara. Olha o Olha O Zayo caindo, velho. Não, que batalha pica. Ui. Mano, nossa. O cara é... Nossa, o cara é muito acrobático velho. Olha esse Move set, que lindo. Cara, nossa, que Move set lindo. Olha o Não caindo, isso. Ah, o quê? É, então. que? Mas eu não sabia que ele fazia isso. Eu não sabia que ele fazia isso. Calma lá, calma lá. Calma lá. Ah, de novo isso? Calma, Gael. Ele tá chorando. Meu Deus. Tá. Aí ele vai dar aquela voadona. Braba demais. Nossa. Ah, onde caiu as arma? Que ele jogou lá. Cai raio. Nossa, que detalhe pica Ai Calma lá, deixa eu me curar, deixa eu me curar, calma lá Da última vez você me matou assim Ué. Toma Vem Vem Aqui Ai Nossa, velho, essa giradinha é muito estilosa Ai Pô, velho, se esse jogo aqui tivesse as Weapon Art do Uva, eu tenho ser muito pica velho meu Deus, olha esse cara. Esse cara é um acrobata. Vai cair um raio aqui atrás. Não vai! Mano, que isso? Que isso? Mano, ele girou no ar. Ai! Ele atirou com a balista. 300 balas na minha cara. Calma! Ah, Pô, tinha que ter dado que fazer aquele bagulho lá que você faz nas costas. Eu não sei se isso não Eu chamo de Eu não sei se é isso nome. Zeb ver é aquele bagulho do Minecraft, não. Minecraft. O cara pensando em Minecraft pro tipo jogar Dark Souls. Não sei da vida. Não sei da vida dele, velho. Eu, Eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Não posso morrer agora. Não posso morrer agora. Full concentration. a vida é curva. Toma. Toma. Toma. Otário. Nossa. Que bosta Estiloso. Ai. Meu é otário. Nossa, velho. Noo. Um grauzinho derrotado! Olha, mano, ficou até. até de noite, velho. Bonitão. Então é isso aí, velho. Episódio especial, se você tiver gostado, deixa o like. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui? Não. Então é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha, tem uns cara caras mortos aqui. Mas é isso aí. Esse episódio é filler. Totalmente filler. Muito filler. Não faz nem sentido estar aqui. Mas é isso aí, eu queria muito postar e acho que essa semana tem live. Então é isso e bye bye!